tarde, galerinha. Bom, no vídeo anterior, bem a guia no finalzinho, terminou engraçado que eu vim lá de Santa Mãe de Barreí para ser Tubarão, né, né. chegou na saída de Paripe, Belites, Belites, uma Belites e quando o cara ia ver minha moto, chuva! <risos> o policial não olhou a minha, minha moto. Começou a chover, né? Largou de mão. Tudo bem, bem educados ele. Não sei se foi porque a câmera intimidou. Mas eu, eu dei sorte. Eu sempre conto com policiais educados. Eu acho que também vale a coisa com a postura do cara. Porque ele chega na Blitz. Eu quando vejo uma Blitz. Eu, eu já. Em primeiro lugar. Eu vou entrar aqui no. Vou... Amarelo. Eu já reduzo, já vou dando seta, levanto o capacete Não, não, não levanto o capacete, levanto a, a viseira Já vem devagar eu, eu Antes de ele mandar, eu já vou dizendo que eu vou parar na Blitz às vezes funciona, ele libera Mas se não liberar, tudo bem, gente, para na Blitz, a gente anda certinho Só que não dá tão certinho, né? Mas detalhe, isso é coisa interna nossa E aí Porra rolar hoje é pela praia, rodagem assim, as rodagens internas do subúrbio. Aqui a gente está em Praia Grande. Aqui é uma biblioteca. Isso é uma biblioteca. E olha que visão legal. Uma biblioteca de frente pro mar, de frente pra ferrovia. Vou até ficar em pé aqui pra vocês verem direitinho. Ali, tá vendo? Dois caras ali. Maponheiro. É maponheiro. Cai de sacizeiro e fica aqui, hora dessa. Rodou só fumando maconha <risos> para consertar a discriminação negativa É verdade ele andava muito por aqui, não fumando maconha Mas eu conheço bem essa área ah, tá coisa aqui, bem esburacado Se você vier, cuidado Cuidado como? Cuidado com o buraco A agora aqui está chegando em Itacaranha essa aqui já gente vai passar agora pela estação de trem de Itacaranha que é essa de cal, aqui ó. acesso restrito, catraca tremei da calçada e vem pra cá rapaz, com a XR eu passava aqui brocando véio. pensa em ignorância pronto Raul ah, XR é esse caminho aqui. Eu vou ver se consigo chegar no outro ponto com essa moto aqui. Se eu chegar lá, eu sinto que essa moto vai sujar. Olha que barro legal. Eu não sei se está acessível a, a ponta aqui. Vamos ver se está. A vez que eu escolhi não estava. Eu não vou arriscar aqui não Aqui não tá legal não Eu não sei se aí também passar Dá pra passar Então eu vou rodear pelo mabaço de baixo E a gente vai dar uma lascada Na pista assim ó. Areia Vamos cá Pelas entranhas de plataforma cone! Menino, menino, atenção menino, quer me complicar? Bom, a gente vai subir aqui, saindo uma base de cima. Depois vai voltar pra rua ao meio da brandão, que é pra baixo. descendo aqui. Que bruxa! Ai, deixa eu me preparar aqui emocionalmente, porque... a gente vai lascar. Caralho, assim, é... Ó a praia de cara, Há ah, anos que eu queria fazer isso, sabia com vocês? Mostrar isso aqui. Vamos lá. Eu vou é aí, que eu perdi meu pescoço Liberou minha Show. E chegamos na praia Em plataforma <risos> Ai. É, galera, Isso aqui era a minha diversão Quando tinha XR Antes de lavar Eu acabava de emporcalhar ela aqui aí Ela ficava imunda E ela lavava com gosto Pensei, moto branca, branca, branca E eu meti aqui Cara gostoso demais. Ai. O que eu vou fazer aqui? Vou dar uma aqui, no campo. Ponto um da lancha de plataforma. É o de cá. pra conhecer né essa aqui é a fábrica abandonada é uma fábrica têxtil disse que os franceses compraram gravaram, acho que foi os capitães de areia, o filme aqui eu nunca assisti mas é aqui eu acho que esse espaço poderia ser utilizado para alguma faculdade, universidade esse espaço é grande demais ah, lembram do tal Boca de Galinha? O famoso restaurante de frutos do mar, tem plataforma, que os artistas gostam de comer aqui, bebê, bababá. Já passei em frente. Aqui é a estação Rodovi ferroviária de plataforma. E o Boca de Galinha... É onde está esse caminhão. Restaurante Boca de Galinha, nessa placa aí. Esse portão carro aí é o boca, tá ligado? Bom, e agora a gente vai meter mais um buraco pra finalizar nossa aventura dentro do suburbio que vai ser subir a ladeira da ABC uma ladeira mais cabulosa que eu já conhecia. Bom, aqui eu pulo quebra-mola, que a galera já me conhece. <risos> Sabe que eu faço isso mesmo. Então, a galera da BC fica Tô subindo aqui. Que ladeira desgraçada. ela vai sair no final de linha de plataforma opa aqui o chão tá correndo ó que era da porra bom galera então é isso aí chegamos no final de linha um abraço para vocês e até nossos próximos vídeos até mais.